as autuações de quem não prestar contas serão autuadas de forma automática? Sim, o próprio sistema já vai autuar todas no dia seguinte, dia 1 de julho, todos os processos de contas não prestadas já vão estar lá autuados. Depois dessa autuação automática, é preciso fazer a notificação Dá 72 horas para, cumprir, para ser suprida essa ausência? Se não, as contas serão julgadas não prestadas? Sim, tem que fazer a notificação para apresentação em 72 horas. Essa notificação se dá de que forma? Por e-mail? Sim, por e-mail. E se o órgão municipal tiver desativado, notifica só o regional ou os membros do órgão inativo também? notifica todo mundo, aqueles anteriores, do, os membros do órgão inativado, e notifica também o órgão é, estadual.